Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Esse é o primeiro vídeo da nossa série especial da Bienal do Rio 2017, que esse ano está tendo um número recorde da participação de autores nacionais, são mais de 300 autores aqui do Brasil, e com isso também aumentou em mais de 40% o número das atividades culturais aqui dentro do evento. E além dos autores nacionais, também vamos ter alguns autores internacionais, encontros com os autores, autógrafos, muitos livros com desconto, e enfim, muitas palestras, debates, e vocês vão conferir um pouco sobre isso e também muito mais aqui no canal ao longo desse mês de setembro. Então é isso, até o próximo vídeo.